Muito bem, estamos chegando Bem, pessoal, saudações a você assistindo aí a minha aula, né? Que Deus abençoe a sua vida em todas as partes deste planeta, onde você estiver me assistindo, é, que você possa usar essa aula de ótimo proveito para você e para todos os seus. Tá bom? Não se esqueça, deixe o seu like e também se inscreva. Se você não é inscrito ainda, aproveita, se inscreva aí no canal do professor, né? É, vai ajudando nós aí, né? A vencer as barreiras dos dia a dia, tá bom? Vamos falar de uma coisa simples, mas que faz falta, né? Faz falta para todo mundo, né? Até você descobrir que existe, é, faz muita falta. O que, que acontece? Você que trabalha com computador, muitos arquivos, ah, eu tenho esse programa, tem esse, tem aquele, aquilo outro, é, mas onde é que eu vou gra é, gravar, né? Onde é que eu vou colocar, né? Pendrive geralmente dá um problema atrás do outro, né? Eu já perdi um punhado de pendrive nesses anos todos, né? Estou aí na área de informática de 2004, já faz uns dias, né? Já perdi pendrive, perdi, perdi HD, é, perdeu um monte de coisa, né? Mas é, agora eu vou te ensinar um truquezinho, né? Um truquezinho, não, né? É uma coisa boa para que você possa guardar seus arquivos sem ter problema, né? É, sem ter problema nenhum. Você simplesmente você faz um e-mail, né? É, para começar, a mais, é, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreva aí, né? Se inscreva aí, deixa o seu joinha, né? Para nos ajudar e deixa um depoimento aí debaixo do vídeo, né? Também, né? É, deixa um depoimento debaixo do vídeo, ó, eu gostei e tal. É, comenta alguma coisa aí, né? Para poder dar aquela força aí pro canal, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Vamos que vamos, né? É, agora sim, você faz um e-mail novo para começo de conversa, né? É um e-mail novinho, novinho, sem uso... É como diz o outro, né? E vamos lá, eu já tenho um aqui, né? É professorboina2021.gmail.com. Eu preparei especialmente para fazer essa aula e te mostrar é, aonde você vai armazenar seus arquivos, né? É no Google Drive. Google Drive que oferece 15 GB de espaço gratuitamente para você usar. Vamos lá. Eu vou te mostrar agora, você que não conhece, agora você que conhece, né, meu filho? Ó, você já conhece? Beleza, né? É, não precisa ficar criticando, não. Ah, isso aí é coisa velha, né? Coisa velha é a vovó tua, né? É, agora, nós estamos sempre aí prontos, né? Para poder mostrar é, as, as maravilhas da informática para as pessoas que estão entrando agora. Se você conhece, fica em paz, né? É, fique em paz e não vai fazer palhaçada e ficar dando dislike aí nos vídeos, não, né? É, pelo menos se você não gostou, pelo menos fica quietinho. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o meu e-mail, que eu fiz somente para isso, né? É o e-mail. Não, não, não estou no. O e-mail é errado. Deixa eu ver aqui. Aí, se é esse aqui, ó. Que eu vou utilizar: Professor Boina 2021 arroba gmail.com. Por gentileza, não mandem recado nesse e-mail que eu quase não uso ele, né? É, aliás, eu, eu, eu praticamente eu fiz para fazer essa videoaula. Não uso ele. É, o nosso e-mail comercial é outro, né? Se você quiser mandar algum recado para mim, eu até passo. Do sertão arroba gmail.com. Esse é um e-mail comer, comercial que você pode falar comigo. Do sertão arroba gmail.com. É... Muito bem, estamos, estando, estando aí coligado, é o meu, o meu retorno está um pouquinho baixo, deixa eu aumentar, aí a, a gagueira para, né? É, estamos estando coligado com o e-mail, e isso, isso. agora, é, agora o microfone deu problema aqui, é o cabo aqui, né? É, deixa ele quietinho aqui, senão eu não vou, vou conseguir acabar a aula, né? É, muito bem, você vai vir aqui na Sabinha aqui, ó. Isso, do lado direito, puxa ela aqui Tem um punhado de coisinha aqui, né? Você que tem pouco conhecimento, não esquenta a cabeça não É muito facinho, né? Aí você, já coligado no seu e-mail, você vai vir nesse símbolo aqui, ó Clica aqui, isso, clicou aí Olha aí, vai abrir essa página aí, tá novinho, novinho, né? Tá bonitinho é E, e aqui tem você tem espaço de 15 gigas para você guardar suas coisas, sabe aquelas músicas lá que você não quer perder? É, às vezes você conseguiu aí um vizinho aí emprestou um CD, você ripou, colocou em MP3, ah, mas eu não quero, não queria perder, no HD, né, está ocupando espaço. através do Google Drive você vai guardar sem problemas, né? É, às vezes vai vai abaixar um pouquinho a voz, mas é que meu microfone está dando problema no cabo e depois eu vou arrumá lo é, agora você vai vir aqui, ó, você abriu essa área aqui. Você vai vir aqui, vamos catar um arquivo lá, só para você ver como é que vai ficar. Ó. É, fazer um upload de, ar, de arquivo. Vamos lá. Isso aqui é apenas um arquivo, né? Sem pasta, né? Sem pasta. Digamos, deixa eu ver alguma coisa aqui que eu quero guardar, sem pasta, né? É, deixa eu ver o que eu tenho aqui para guardar, né? Aí no caso é apenas uma para aula, né? Não, não é... Ah, vamos, digamos que é essa música aqui. Eu quero guardar ela, né? E ela não tá em pasta, não tá em nada, né? Vamos clicar nela, ó. ó vamos clicar nela. É uma música bonita, né? Antiga, do Nicolette, né? É... Fazendo o upload, ó lá. Tá vendo lá? Abra um sorriso, já está lá, ó. Você já guardou a música no Google Drive do seu e-mail e tem 15 gigas de espaço, né? É o suficiente para guardar muita coisa. Ah, mas eu eu gosto de guardar as coisas organizadinho Eu gosto de guardar numa pasta, né, professor? Não tem problema, né? Não tem problema. Eu vou te mostrar como é que se faz. Ó, fazer o upload de uma pasta. Tá vendo aqui, ó? Agora vamos lá buscar uma uma pastinha de música só para você ver como funciona essa maravilha, né? Essa maravilha que a gente tem de agradecer a Deus né, pela tecnologia, né? Vamos lá. Irmãos Castilho, esse aqui serve só para exemplo. Vamos lá. Vamos lá. É, deixa, deixa eu ver o que saiu errado aqui, né? Acho que saiu alguma coisa errada aqui. Não, não catou a pasta, não. Deixa eu dar uma olhada. Adilson Silva, os irmãos Baiano... Tá, eu acho que eu cliquei no lugar errado Quer ver uma coisa? É hoje os meus óculos Nem os meus óculos estão tá, tá conseguindo é, Ajudar em alguma coisa né Deixa eu ver o upload de arquivo O upload de pasta Era para funcionar Não está funcionando por quê? Seleção de rádio web Deixa eu ver aqui Vamos ver Provavelmente essa aqui vai abrir né? Olha lá, abriu ó. O upload concluído? Não, não, não abriu, não, né? É, fazer o upload de quatro arquivos é, para esse site. Essa ação do upload de todos os arquivos selecionados do rádio passa apenas se você confiar. Ah, tá certo, né? Ele sempre dá esses avisos, Então É normal, ó. Vamos lá. Fazer o upload, né? Da pasta. Você pode olhar aqui, ó. Seleção, tal, tal, tal. Quatro. Concluído aqui, ó, os arquivos estão lá, guardadinho lá, toda vez que você acionar o seu e-mail, ele vai estar tá lá, olha aqui, ó. é isso aqui que nós guardamos lá em pasta, e guardamos também, né, é aquela música do Nicolette igual que eu mostrei para você. Ah, mas é, é difícil, eu, eu quase não peguei, né, deixa eu mostrar para você do início, né, do início, o que que eu falei primeiro, você precisa de um e-mail pronto, de um gmail, né, é, eu Então eu vou lá e eu já tenho aqui o meu gmail ó, Que eu fiz especialmente para mostrar para todos né? esta, esta pequena aula é, Eu estou usando professorboina2021.com né? Pronto, coloquei lá é, liguei ao, ao gmail né? Agora você vai vir nessa abinha aqui Faça igual eu faço aqui, ó, acho que estou fazendo aqui ó, Vai nessa abinha vem aqui nesse pequeno símbolo é muito fácil, ó. clica aqui os nossos arquivos vai estar lá ó. tá vendo aqui ó? já estão armazenados aqui, você dá uma olhadinha aqui ó. olha só, fica mais fácil para ver ó. aqui algumas músicas armazenadas em mp 3 e aqui nós armazen nós temos 10 10,4 me 10, megas usados e tem 15 GB de espaço ao total, né? E dessa maneira você vai, você vai conseguir armazenar o teu material, né? Tuas músicas ou teus programas, né? Para você não perder nunca aí, né? Que tem pessoas que dão um crepe no computador, ah, perdeu tudo, né? Tava no HD, né? Mas é só guardar, né? Só guardar que é, você vai conseguir salvar direitinho. Depois, deu um crepe no HD, você vai lá no teu e-mail puxa tudo de volta. É, a maioria do pessoal que trabalha comigo, né? que tem suas rádios, tem uma dificuldade danada, né? Que ficar aguardando música, porque não há HD que aguente, né? É muita música, muito material, e eu creio que aqueles que não conhecem, a partir de hoje, vai começar a usar esses métodos, métodos, né? É, cada cada e-mail é, tem 15 gigas gratuitos para você armazenar, né? É, você fazer dois e-mails, são 30 gigas, olha que maravilha, em dois e-mails você vai armazenar 30 GB de coisas para que você não perca mais. Gente, obrigado aí pela atenção, você sabe que o nosso canal está repleto de coisas boas, depois você dá uma passadinha geral aí, né você que está aí assistindo esse vídeo, tem coisas boas uma atrás da outra em mais de 300 vídeos somente preocupado em levar a boa informação para você. Nós não falamos o que nós não entendemos aqui, apenas transmitimos. O que nós sabemos, o que estamos fazendo, né? É tudo feito com carinho e com amor para você que está aí no nosso canal. Que Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima vez. Tchau, tchau.